O que eu bando pra eu jogar de cena? Pardo? É o vou banir ziggs. Putz, A GA leva o mesmo tempo dos antes? Cara, eu acho que não, porque eu erro todos os times de GA. Não é por nada não, mas isso aqui tá com carinha de mal fight, hein? Ah, Diana, não um AP seria bom não, não nesse, nesse tipo de cenário não precisa ter um boneco AP por que que não precisa ter um boneco AP me respondam vamos ver se vocês prestam atenção na live por que que a gente não precisa ter um boneco AP nesse jogo desconsiderem Kai'Sa, vamos fingir que seria sei lá vamos fingir que era Ash, a de Carry por que que a gente não precisa de um boneco AP exato porque não tem tanque exatamente muito bom muito bom e fora isso a gente tem Kai'Sa, que dá bastante dano mágico o Volibear dá dano mágico não, não dá não né Ah isso é não ele dá no no próximo de raio e na ult né e a passiva dele dá dano mágico eu tava segurando para ver se eu ia suporte ou não porque se eles não se tivessem pego o Diana, Malfight ia ser muito bom aqui, porque daí eu ia buildar a Armor até o inferno. Eu não quero começar de W se a gente não tiver certeza que os caras estão aqui. Ah! Boa. Nice. É verdade, por que, que o Jin tava ali? Trocar com o Jin não é bom porque ele tem muita poção. Mas ah, bem que eu tenho três também, né? Perdemos o topside. É, Kaisa, Vai ter que carregar, filha. Você descobrirá o que se tem. Se não tivesse nada tentando me matar, aí sim, eu acho suja já tinha voltado, vocês acham? Então pra mãe. Ô oh, meu. HAHA <risos> Eu, Dione Eu não vou fazer cena de Ruptor, eu vou fazer Letalidade Mas eu vou fazer Letalidade não porque é melhor Mas porque eu quero tirar o Ard Acho que Ruptor é melhor sim Meu Deus só foi. Deixa eu te perguntar, o que da caixa divide o dano em vários adversários quando tem vários? Ou tipo ele dá o mesmo dano em todo mundo? Tipo se a caixa se joga no meio de cinco pessoas, a ult dela, o que dela vai dar o dano mesmo dano em todo mundo? Digo, faz diferença ser 5 pessoas em vez de um ou não? Ah, divide. Ah tá. Ah por isso que dá um trilhão de dano quando é sozinho. Vai sapo, você mata, você mata, eu confio. Tomou por Nossa, ele entrou no meu W ali ou eu tô louco? Nossa, coitada. Meu Deus, morri. Triste. Errei tudo. <risos> Nossa, meu Flash foi ruim. Meu Exhaust foi ruim. meu Top foi ruim. Nossa, eu errei tudo. Absolutamente tudo. Hum, o Luzinho guardou pro Top Side. Foi. Hum, queremos wards. Oxi. Nossa, vai doer. Meu Deus. Ai, sério? Só queria pegar as almas. Não posso usar o meu trinket. Ah! <SILENCIO> Esse pai que não tá jogando side muito bem. Ele precisa ganhar do, de algum dos dois, tipo... Ou tá com a gente pra lutar. Felizmente a ult do boneco ignora escudos, né? Só que não vai me pegar, não, né? Sei lá, não confio no Hitbox. Cara, é uma carência por matar. Podia sair viva. Parabéns, matou a cena. Parabéns, viu? Parabéns. Quer o quê? Quer um prêmio? Quer um abraço? Imagina se em vez de um tanque fosse um Ashkan Akshan. A gente ia ter perdido o jogo já com certeza. Olha o sapo! Atafu! Tá indo tá pra cima ainda! Cara, ele vai pra cima, mas quem vai morrer sou eu, tenho certeza. Que tipo de troll é esse? Consuma todos. Tempestade. Meu Deus. Isso foca mais. Vou tirar Ward aqui enquanto isso o MVP. A Kaisa achou que a Kaitá pra cá <risos> veio um Ione Jogando um furacão na boca dela Não tá tão fácil esse jogo Eu diria que a nossa teamfight é melhor Não, não é melhor, porque eles têm Diana Eu queria dizer que é melhor, mas não posso porque tem Diana Um boneco só já faz a teamfight deles melhor do que a nossa Isso vem em mim, vem em mim, deixa a Kaiça, deixa a Kaisa de a caixa? Ih, hippie. Vai, sapo. Ah, não conseguiu comer. aliado foi eliminado. Ah, triste, meu Deus. Ah, não, aí não dá, tá. aí errou tudo. Pobre... Pobre Jim, cara. Que isso, já?! Não tem como eu sobreviver ao Trindamere, é totalmente impossível. Só se tiver um derrame. E mesmo assim, se o boneco continuar me seguindo, eu acho que eu morro. <risos> corre, corre, corre! A Kaiser foi embora, não tinha ninguém atrás dela, é real. Mas é um Trindamere de Ghost dá medo, eu entendo, eu entendo ela. Eles vão guardar pro Baron ou pro Dragon? Aí a galera tá tudo errado do mapa, né? Tá é bom, não precisa de Baron, nesse caso. Vamos ver se o faz milagre. Ah, ele tá fazendo Drago. Ele veio em mim. <risos> Cara, por que? Mas sabe o que, que eu acho que é? Eu acho que é por causa do item de tirar o ward, cara Eu acho que o item de tirar o ward estressa muito Quem tá jogando contra Sapo, não desiste da vida, sapo, eu tô chegando Assim, no caso ele tá matando o Trinda, né No caso ele não estava Precisando de ajuda Só vai mid, só vai mid. Mentira, é o flanco da cena. Errei. Não deu bom o flanco. Mentira, deu sim. Atiro da Lulu. Ai meu Deus. Gente, o boneco deu dano? É isso né? 30 que queime. Ah não, tanca pra mim, tanca pra mim. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Ó, me protege que eu dou dano. É não, com a GA a mulher vai tancar pelo menos tempo suficiente pra ult do 30 acabar. Mas sim, é super perdível esse jogo. É super perdível. É só uma ult bem colocada da Diana matando a Kai antes ela fazer qualquer coisa. Acabou. Pra onde eu vou? Eu tava mais seguro antes dele fazer isso. Parabéns, Trinda! Matou você, né? Isso que é um suporte de verdade. Olha, 0 kills, 23 assistências.